Já vamos pegar, vamos pegar suave, vamos pegar. Que é uma... cutu lá na cabeça, pô. Tá me tirando, caramba. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, caramba. Foi mal, foi mal, foi mal. Te ajuda levantar. Já tomou, rapaz, Já tomou, beleza. Vamos pegar aqui, vamos pegar. Corre, corre, corre, corre, Eu quero pegar bem rápido assim, ó. Corre, corre. Vai querer caralho, vai querer cá lá. Vem cá, pô. Vem cá. Aqui ó, aqui ó, toma, toma na cabeça. <risos> o c*** tá achando na gina agora pega geral aqui mano Aí, mata geral aqui mano, causar o terror, já, já vamos pegar aqui ó Ah, vamos explodir, eita não, errei o bagulho Nossa, causei terror Fala a polícia Ele pegar o carro, pegou o carro, pegar o carro, agora eu zedou mano Agora eu preciso de um carro, topo. Tá? Agora eu preciso de um carro. Eu matei o um cara aqui, mano. Ah, não. já tirei, mano. Corre, corre, mano. Você... Acelera, tio. Acelera. Ah, mano. Já estouraram o pneu, velho. Já estouraram o pneu. Ah, tá suave. Tá suave. Já está suave. Ah, mano. Esqueci de comprar. Ah, não. Tem, tem um. Tem o nove aqui. Tem o um nove. Beleza. comenta. ele de boa. Pá, a polícia vai chegar. Aqui, ó. Nossa, já explodiu geral, hein? Pega a polícia, pega aí, Tem gente em Natal, hein? Só, manda, manda, manda um aí pra mim depois. Valeu, polícia! Pega! Tá pegando, rapaziada. Aê, aê, Tá pegando fogo, tal. Tá pegando fogo. Aê. O que que eu passo, mano? O carro em chama! O carro em chama! Que da hora, mano. O carro tá pegando fogo, tal. Mas isso não é problema nós não, rapaziada. Ah não, só pegou a roda. Foi! Já era também, tu outro. tá achando ilha. Vou trocar de carro, tô. Preciso trocar de carro. Vou matar o cara aqui, ó. Aí eu vou pegar esse carro aqui que é meio, um pouquinho mais... Um pouquinho mais... mais, mais resistente. Bora! Aí, rapaziada, acelera, acelera, acelera, acelera. acelera o carro é hora, velho. É aí é. Tomou não, uma jabiraca Não, me matei, mano Que burro, velho E aí, tio Bora pregar aí, pô Caramba Só um tiro na cabeça Caramba Matei ah, a polícia tá querendo brincar agora Só me falta essa na polícia foi mal, foi mal foi mal eu vou roubar o carro da polícia pega pega pega pega pega corre corre corre corre corre corre Aê, padrão, corre corre corre corre e corre corre padrão Agora vai, cadê vai Cadê, mano, cadê, cadê, corre um. Um corre Agora a granada vai ser um pouquinho complicado rapaziada, porque a granada tem que botar um pouquinho, um pouquinho aí mano, os caras não espogem velho Granada, granada, granada, granada, granada, granada Granada Pega aí ó, metralhadora aí ó, p*** Aí granada Volta aqui, sai sai sai sai sai sai sai Tomou uma jabiraca Vai explodir ela, explodiu se tiver aqui vai tomar um tiro. Já que o carro da polícia tá aqui mesmo. Vou causar um casal terror aqui, mano. Bora. Olha o helicóptero do lado da polícia, rapaziada. Sai da frente, que eu sou policial, pô. Me respeito. Homem da lei. Sou homem da lei, pô. Eu quero ver se a polícia vai me reconhecer, mano. Caramba, mano Matei Matei a polícia, matou a polícia Tá certo Tá certo Ó, um, dois, três Um, dois, três e acabou. a granada demora pra explodir, troca Que isso, mano Foi, agora foi, agora foi Agora explodiu o E E eu vi a granada errada coitado do cara vai morrer sem querer, mano. Aê, padrão. Um, dois, três e. Estouraram meu pneu, mano. Ah não. Foi de brincadeira. Agora, agora eu fiquei estressado. Agora eu fiquei estressado. Estouraram meu pneu. Toma aí, ó. Pega aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom Tá bom Ai tomei Tomou já vira cara Mano agora eu vou fazer uma zoeira diferente Mano Se desse pra sentar eu ia sentar né forte Forte Não fica sentado aí Caramba Matei os dois como assim velho Como assim mano Que viagem da preu rapaziada é? Ah não, oh, oh, oh. achei um palão aqui mano, deixa esse palão aí Valeu, tamo junto Agora nós vamos fugir com o estilo, vou pegar esse carro aqui Esse carro, não, não, ah, deixa Tentar matar uma polícia tropa Pra tentar pegar Pegar dois estrelas, daí eu vai ser um pouco mais massa O que é isso, mano? Eu já peguei logo três, mano. Olha que eu nem fiz nada, topo. Só que eu vi os caras. Aí, padrão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. será, será, acelera, acelera. Acelera. Acelera, acelera. Quero ver se vocês me pegassem assim, os filhos. Aqui é o pai é piloto, ó Pô, já matei um Já matei um, nem vou usar arma pra matar os caras, rapaziada Presta atenção, presta atenção que eu não vou usar arma pra matar os caras Se eu tivesse com o meu 360Z aí, mano Ah, mano, estourar o pneu, de cara, velho Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu vou me matar no meio do... Do vídeo aí, mas rapaziada, eu ia lançar o GTA antes Mas eu não tinha ideia o que fazer no GTA mais, tá ligado? Como eu já fiz muita coisa, eu não tenho mais ideia, tá ligado? Então, eu vou fazer zoeira aqui no GTA mesmo O carro que eu quero pegar tá lá em cima Aí, pra quem não sabe, não conhece a minha garagem Mas geral conhece, porque geral vê a live Não, o carro tá ali embaixo Perdão, falei errado É aquele carro ali, ó É esse carro aqui, ó é o do rapaz, rapaziada, carro é do Toretto. Famoso carro do toreto do lado do Velociraptor 7. Bora, acelera. Aí não vai pegar, rapaziada. não vai pegar, vai dar uns. Trocar uns um tiro com a polícia. Não, primeiro não vai. Ah, vai soltar a barraquinha do seu Zé, bora. Bora. Fazendo que eu não vejo o seu Zé. Não, velho. Ah não, não. Vou botar o carro aqui perto, calma aí. Já fiz nada. Eu vou botar essa arma mesmo. Não, não me bora. Bora, caramba. Bora que essa nem machuca Bora, bora, bora Bora, e matei o cara Ué, não vai dar pra saltar não, mano ah, beleza, já estamos com um três céu mesmo Esse era o objetivo, pessoal Bora Vamos virar aqui, mano Aqui é dar pra mandar um drift Esse carro Dá pra mandar uns um drift, vai caramba já tá fugindo já tá fugindo por ah, isso bora pô aqui ó rapaziada ó pega ah, pega troca, pega vou levar lá pra baixo vou levar eles lá pra baixo eu vou fazer nada rapaziada eu não vou atirar não vou fazer nada hein Ih, caramba, já tô quebrando o carro todo, beleza, só, uma aqui, a vambora, bora, quero ver eu pegar com esse motor V6 aqui, mano. V8, sei lá, porque aí caramba, apesar que o carro da presa é rápido, né, mano, uh. Ah não, creio, não creio, mano, que esse carro não dava brindado a roda, mano. Ah, velho, na moral, estourou as duas rodas aí, mano. Ah, mano, na moral, tá bom. Azerou a marmita, mano. Estouraram as quatro rodas, velho. Não creio, mano. Ah, velho, não creio, mano. Tomou mas uma jabiraca. Oh, o rapaz já tinha morrido ali, mano, não deu certo pra nós fazer, mas eu vou tentar de novo não parceiro? Já vai, deu, já vai. Já, já peguei um carro aleatório aqui, mano, esse carro aqui de... Aê, aê. Não, vou tirar o carro daqui, vou tirar o carro daqui, tropa. Ah, não, mano, deu azar, deu azar, deu azar, deu azar, deu azar. Deu azar, mano. Deu azar, deu azar, tropa, deu, deu azar. Ah, mano, estourou o pneu já, mano. Saguei pra esse carro, então. Na moral, rapaziada, tentei fazer de uma coisa e não deu certo. Como é que eu vou te tentar pegar outro carro? Deixa eu ver, esse carro aqui não. Carro muito leve. Quero um carro rápido, mano. Esse carro aqui What dá, esse carro dá. um dojão, dojão americano. Dojão americano dá certo. Tem que fazer longe, né, mano? Já acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Olha lá. Olha é a polícia mano, a polícia não vem não Que é isso rapaziada? Causei hein, causei tropa Causei Tô causando a polícia, não tava velho. Que porra é essa mano? WTF man Nossa, velho. Exposão do primeiro grau, hein? Caramba, mano. Caramba, tropa! Vou até tirar uma thumb aqui, mano. Vamos aí, vamos aí. Tirar uma thumb aqui. Passar um carro aqui, olha lá, Nossa, matei um mulança e tudo, velho. Ah, ficou irada também, ficou irada, tropa, ficou irada. Que vamos fazer o outro lado aqui, calma aí. Plantar uma prova aqui, calma aí. Parado. Aí olha! Ui, cara, sai fora! Ai, é, vai explodir o meu carro, vai explodir o meu carro, já era, já era, já era, já era vai explodir o meu carro, ai é. Sobrou esse corcinho aqui, mano. Ah, mas tá explodindo também. Nossa. Pegar o menino. O cara plantou bananeira, tropa. Plantou bananeira. Vou pegar aquele carro ali, mano. Pegar aquele carro aí, calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pistola. Rapaziada, é isso aí, mano. causão aí no GTA, rapaziada. Se você gostou, rapaziada, não esquece de deixar o like aí. Foi mal por eu não ter postado GTA antes aí, é porque não deu tempo de eu fazer o GTA. Porque, como eu disse, eu não tava sem ideia para fazer GTA, hein? então se vocês querem mais zoeira aí no GTA, deixa o like aí, se inscreve no canal aí, ah mano, eu vou aqui velho, calma aí, calma aí, vamos voar aqui, calma aí, Sim, vamos fazer, vamos fazer, fazer ah, finalizar bonito, calma aí, calma aí, vamos finalizar bonito, vamos finalizar bonito. Rapaziada, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e. Foi! Que merda! Foi, rapaziada! <risos>